eixo, salve seu giramundo! Terra girou, girou A terra girou, girou A terra girou, girou É madrugada e é, é madrugada É seu giramundo Que chegou A terra girou, girou A terra girou, girou É madrugada é. É madrugada, é seu giramundo que chegou. É trabalhador de aruanda que levou o mal. Firma ponto seu giramundo. Terra girou, girou, terra girou, girou, terra girou, girou. É madrugada, é, é madrugada, é seu giramundo que chegou. Larueixo!